Dieta genética, dieta low-carb, dieta cetônica... Uh, muitas vezes o mais recomendável é você fazer uma dieta, por quê? -não, independente do tipo de dieta que você fizer, a dieta vai controlar a sua alimentação, porque muitas vezes o culpado de aumentar os quilos é os alimentos.